Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é gordo saudável. Ai professor, como assim gordo saudável? Principalmente homens, sempre que vêm conversar comigo, quando estão acima do peso, sobrepeso, obesidade, muitos falam. Ai professor, eu sou gordo, mas eu sou saudável, tá bom? E aí, isso existe ou não existe? Isso é verdade ou não é? Para descobrir mais sobre isso, eu fui atrás da ciência, ver o que ela fala. Segundo um estudo publicado pelo jornal inglês de medicina do esporte, sim, existe gordo saudável, mas não pega essa informação e vai embora. Fica comigo até o final que eu vou te explicar muito mais sobre isso ainda. Não vale pegar isso daqui e sair falando para todo mundo. Espera aí! Segundo esse estudo feito pela Universidade de Granada, na Espanha, sim, há evidências que um condicionamento cardiorrespiratório de moderado a alto pode combater os malefícios da obesidade. Ele pode contrabalancear as causas negativas da obesidade e muitos outros desfechos da saúde. Pois o que acontece com a obesidade, o maior risco da saúde é principalmente do sistema cardiovascular. E quando você faz atividades físicas é, moderadas ou de alta intensidade, você aumenta sua aptidão cardiorrespiratória, principalmente, principalmente, não colocando aqui, a cardio. Consequentemente, ela equilibra essas causas negativas. Então é por isso que pessoas obesas podem ser saudáveis. Saudáveis. Fora isso, tem estudos que comprovam que pessoas obesas ativas têm 50% menos chance de desenvolver depressão e várias outras doenças, assim como câncer, entre outras. E agora vem aquela disputa que não para, que é da esposa magra sedentária e do marido gordo ativo, que ela fala Ai, eu não preciso treinar, eu já estou em forma, eu não preciso. E o marido fala Eu sou gordo, mas eu sou ativo. E aí, o que que é mais saudável? Ser um gordo ativo ou um magro sedentário? Segundo esse estudo que tem o nome, inclusive, de O Paradoxo do Gordo Fit, eles colocam que há uma falsa impressão das pessoas serem magras, serem saudáveis, e isso não é verdade. Eles colocam como um fator interessante que muitas pessoas vão até se surpreender com isso, que uma pessoa magra sedentária tem mais riscos de saúde, de adquirir uma doença, de ter problemas cardíacos, do que uma pessoa obesa com um bom condicionamento físico. O estudo, inclusive, concluiu que para as pessoas obesas, acima do peso, o foco principal para a saúde delas não é combater o peso, e sim melhorar o seu condicionamento físico, cardiorrespiratório. E para isso, esse condicionamento não deve ser leve, ele tem que ter o condicionamento físico, moderado a alto, então ele tem que fazer atividades físicas vigorosas. Lembra que eu falei para ficar até o final? Então, isso significa que não adianta você jogar futebol uma vez por semana, não adianta você fazer caminhadas leves no parque, isso é um início, pois todo o processo de mudança para você emagrecer, para você ter uma, uma vida mais ativa, não deve ser radical, porém ele tem que ter uma evolução contínua, você vai ter que transformar esse exercício físico em uma atividade mais intensa. E a melhor maneira de conseguir isso é através de um profissional de educação física que possa te orientar como você pode fazer isso. E aquele recado para o magrelo ou magrela. Seu corpo não é o único preditor de saúde. Se você quer viver bem, se você quer ser saudável, se você quer ver seus filhos crescerem, terem netos, você precisa praticar exercícios físicos que te deixem com um melhor condicionamento físico cardiorrespiratório. Só assim será um real preditor de saúde para você. Ai, professor, mas eu não quero ser saudável, eu quero emagrecer. E eu estou fazendo exercício físico, eu sinto que eu tenho até um melhor condicionamento físico, mas eu não consegui emagrecer ainda. Então aqui vai meu recado para você. O processo de emagrecimento tem que ser gradativo, gradativo não só em, em, em perder peso, mas gradativo em mudanças, em mudanças, em comportamentos, em mudanças mentais. Então você tem que começar a fazer exercício físico, você tem que deixar esse exercício físico mais intenso, você tem que mudar a sua alimentação aos poucos, você tem que transformar seus hábitos e sua mente aos poucos e você tem que se envolver numa comunidade que te auxilie nesse processo. Não adianta você se pautar só no exercício ou só na alimentação. Você tem que se prender nos quatro pilares do emagrecimento. E para isso, se quiser saber mais, entra lá no meu site, entra nas minhas redes sociais, confere que eu explico muito mais sobre isso para você. E uma dica que eu deixo aqui para quem está acima do peso e já faz exercício físico. Use esse exercício físico como um hábito angular. Já que você saiu fazer exercício físico, melhore sua alimentação, você vai ver que isso vai virar um ciclo virtuoso. Você vai fazer exercício, você vai melhorar a sua alimentação, você vai melhorar as suas noites de sono, você vai melhorar a sua produtividade, você vai ter mais vontade de fazer exercício físico, você vai ter mais vontade de melhorar a sua alimentação, você vai dormir ainda melhor e torne, faça esse ciclo rodar. Aproveite isso para perder peso também, pois não é só a parte do ganho de saúde do seu coração, mas aproveite a parte de você se sentir melhor, sentir melhor sua autoestima, sentir melhor que suas articulações doem menos, você se sentir mais disposto. Emagrecer não é só saúde cardiovascular, emagrecer não é só se sentir bem na frente do espelho, emagrecer é um complexo de todo o seu corpo, é um complexo de vida nova, é de você se sentir mais feliz. Fechado. Se tem algum amigo teu gordinho fit, encaminhe esse vídeo para ele. Se você tem algum amigo magro, sedentário ou amiga, manda esse vídeo para ela. E não esquece de deixar meu like. Um beijo e até a próxima!